Olá! Vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Gastar menos tempo no computador e no celular e rezar um pouco mais. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.